Bom dia, centelha divina. Hoje é o nosso nono dia do ciclo de meditações de 21 dias. Gratidão por se abrir para mais uma conexão com a Mãe Maria. Comecemos o dia abençoada pela doce Mãe Maria. Conecte-se com o coração de Mãe Maria, a partir do seu coração. Visualize Mãe Maria te inundando com aquela luz branca azulada brilhante. Perceba que esta luz penetra em você, em cada inspiração. E a cada expiração,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 para uma vida mais feliz, mais harmoniosa e mais próspera. Se deixe embalar nos braços de Mãe Maria e se deixe envolver por seu amor generoso, doce e gentil. Sinta a força que Mãe Maria te oferece. Empondere-se, eleve a sua autoestima, seja feliz e se ame incondicionalmente. Perceba a paz de Mãe Maria, te envolver através de seu olhar amoroso. Agora repita mentalmente. Eu me abro para receber o infinito amor de Mãe Maria. Eu me abro para receber a luz de Mãe Maria e potencializar a minha luz. Eu me abro para receber a paz de Mãe Maria, para pacificar o meu coração. Eu sou luz, eu sou uma centelha divina, eu sou Deus em ação. Eu sou grata imensamente e vivo o amor. Vivo em harmonia e vivo a alegria em cada momento do meu dia. Namastê.